Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez, galera, como nós todos estamos no clima de Olimpíada Na verdade, as Olimpíadas estão no fim Eu resolvi fazer um layout olímpico aqui no Clash of Clans E distribuir a medalha de prata, bro... Bro, bro... Bronze, prata e ouro dos ataques que eu recebi Só que, na verdade, as medalhas de prata bronze e ouro não vão ser para os melhores e sim para os piores atacantes <risos> e se você gostar do vídeo não se esqueça de já deixar o seu like e se inscrever caso você ainda não foi inscrito mas vamos começar com a construção do layout, se você quer fazer esse layout troll na sua vila fica aqui a construção dele e eu volto para distribuir a premiação de medalha de bronze vamos começar com a medalha de bronze, depois prata e depois ouro, vamos lá Quem ficou com a medalha de bronze que atacou esse layout, não conseguiu vencê-lo, mas vai ficar com a medalha de bronze, porque apesar de não ter conseguido vencer, conseguiu farmar um pouco de recurso, foi o Hiro Underline Xoxoxang. Mano, o Hiro entrou aqui no meu layout, eu quero só que vocês notem a quantidade de recurso que eu estava oferecendo, mano digno de layout olímpico, quase 500 mil de ouro, mais de 500 mil, quase 600 mil de elixir e quase 6 mil de elixir negro, velho. Se liga no ataque do Hiro Ele veio com a sua rainha Com as curandeiras pelo lado de cima E depois entrou com os seus lançadores Aqui pelo lado de baixo Colocou suas valquírias e já colocou Alguns feitiços de pulo para entrar ali Naqueles meus dois arcos ali do meu layout Olímpico, depois ele já veio com tudo Colocando feitiço de fúria, seus heróis Pelo lado de baixo ali, só que Ele queria roubar meu elixir negro Colocou um feitiço de fúria e as valquírias Ele foram com tudo, ele chegou a congelar a Minha torre inferno da parte de baixo as alquírias ele foram com tudo pra cima do meu elixir negro Mas ele não contava com a minha astúcia que estava cheio de armadilha E com a minha rainha arqueira defendendo aquele elixir negro Ela acabou levando um certo dano, mas conseguiu defender E ele não encostou naquele meu armazém de elixir negro Mesmo assim ele conseguiu roubar aí 1.400 de elixir negro 150 mil de ouro, quase 180 mil de Elixir e vai ficar nisso daí, cara. Ele não conseguiu a vitória, conseguiu apenas 43% de dano e ele fica com a medalha de bronze do nosso layout olímpico. Vamos pra medalha de prata, que quem ficou com a medalha de prata foi o Rotana Titã do clã Super clã KH. Ele que veio com um ataque ali, com golems e magos. Notem aí que ele veio, ele queria focar aquele meu Elixir negro. Colocou seus feitiços de fúria, gastou os seus heróis. Já usou a habilidade do seu grande protetor. E ele deu muita sorte que a rainha arqueira dele focou exatamente onde ele queria. Talvez seria mais interessante pra mim ter trocado, né? Colocado aquele armazém de lixir no lugar da onde tá aquela x-besta. Aí sim, eu teria me dado melhor. Mas mesmo assim, por ter conseguido roubar... 3 mil de elixir negro, de quase de, de mais de 4 mil que estava disponível. O Rotana Titã fica com a medalha de prata. Nada mal, mandou bem, mas não conseguiu roubar. Todo aquele restante de recurso que tinha ficado ali, mais de 300 mil de ouro, quase 500 mil de elixir, ou mais de 500 mil de elixir. Ele não roubou bem, roubou apenas o elixir negro e fica com a medalha de prata. E a medalha de ouro, não menos importante, na verdade a mais importante, vai ficar pro Vai ficar para você. Como assim vai ficar para mim? Não, não você. É para o Yu, que da tradução é você. <risos> então o você, o Yu... Tava atacando a minha vila, mano. E ele veio ali com a sua estratégia. Ele é a medalha de ouro, mano. Ele é a medalha de ouro porque vocês vão entender agora. Ele veio com a sua rainha de nível 22 e as curandeiras. Conseguiu matar a minha rainha. Colocou ali, usou a habilidade da sua rainha. E tava indo bem. Tava usando bem as suas habilidades. Que conseguiu quebrar ali com seus quebra-muros. A primeira fileira de muro. Naquele primeiro arco da direita. Tava mantendo bem o seu ataque até o momento da sua rainha morrer. Ele tinha o feitiço de furo não usou o feitiço de furo nas curadoras. Depois disso, ele começou a jogar as suas valquírias de nível máximo. Senhora, seu. Estamos apenas nos tratando aqui de centros de vila nível 11 Só que ele não contava com as Valkyrias dando a volta na vila Aí ele viu que fez merda, já começou a colocar Mago do Pai na parte de baixo Gigante na parte de baixo E já entrou, ele conseguiu... Finalmente entrar na minha primeira parte ali do meu layout, aquele primeiro arco. Graças a algumas valquírias que ficaram entretidas ali e conseguiram de fato entrar. Depois disso, as valquírias conseguiram limpar ali algumas partes daquele primeiro arco. A parte de baixo ali não conseguiu muito bem. Colocou um de fúria que não foi muito bem. Congelou aquela torre inferno ali do nada, sem necessidade nenhuma. E, enfim, ele vai ficar ali no seu ataque com 48 mil de é, ouro. Farmado 44 mil de elixir e 194 de elixir negro. O você não conseguiu farmar o meu layout olímpico e fica com a medalha de ouro de o pior atacante do, me... do layout olímpico de todos os tempos. E se você gostou do vídeo, galera, vocês pedem bastante vídeo de layout troll e eu tô trazendo. Não se esqueça de deixar o seu gostei e se inscrever no canal, como eu falei aí no início do vídeo. Espero que vocês tenham curtido um vídeo aí de layout troll. Falou um grande abraço do gordinho. E até a próxima!